Salve, salve! Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí. Tamo junto! Bora lá, hoje vamos jogar aí o Resident Evil 4, né? A Demo. Eu não sou muito bom no Resident Evil, mas vale a pena trazer aí o... Trazer aí a Demo pra vocês aí, pra vocês estarem... Estarem assistindo aí. Bem... Bem bacana aí, andei vendo umas gameplay aí, bem legal o jogo. A gente vai tá... Tá jogando aí. Tá jogando ele aí, beleza? Só um minuto aí que eu tô com. Tô, tô compartilhando aqui. Vamos lá, só mais um minuto aí, galera. Esperar o pessoal chegar aí. Enquanto eu vou compartilhando aquela livezinha. Beleza, live compartilhada aí. Galera que tá chegando aí, muito obrigado pela participação de todos. E vamos aí, mano. Vamos jogar esse Resident Evil aí. Já deixando bem claro Eu não sei jogar tanto assim Mas vamos aí Vamos estar tá jogando As configurações eu vou deixar essa aqui mesmo Deixa eu dar uma arrumada aqui na tela Beleza O brilho eu vou deixar assim Tá Brilho, tá tudo certo Ok Bora lá galera, bora jogar esse residente aí, Resident Evil 4 aí, brabo Brabo e vamos lá mano, já me deu um medo aqui já mano Novo jogo 30 de setembro de 98 É um dia Aqui. que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite com o com City foi obliterada graças, graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Vamos lá, capítulo 1 um aí, vamos ver aqui, cenário bem bacana, começa aqui o jogo praticamente né, tá aí o carro dele, cara legal hein, legal, o gráfico tá bem bacana, tá bem bonito, bem top, aqui tem uma bota no chão, não dá para entrar... beleza que corre e tá não não é para cá e é para cá vamos lá é a primeira vez que eu jogo tá galera é a primeira vez que eu jogo aí Rapaz, que isso, que gráfico louco, hein? Que jogo absurdo. Nossa, mano. Você tá louco? Destruíram um viado, mano. Beleza, vamos continuar aqui avançando. Fiquei agachado. Beleza. Caraca, mano. Vários bagulho louco aqui. Mosca pra tudo quanto é lado. Vamos dar uma. uma umas bisoiada aqui no que tem. De repente tem alguma coisa aqui interessante. Vamos lá. Vamos abrir a porta. Querida, cheguei. Nada pra cá. Vamos aí. Alguém em casa? Nunca faça essa pergunta, mano. Essa pergunta é meio estranha. Alguém em casa. Tu acha que se tivesse alguém em casa, alguém ia responder? Vamos lá, vamos vamo olhar aqui, vamos fuçar aqui o.. Oh. Hum. Amuleto rudimentar O julgamento está próximo Afemaria Misericórdia Solta isso aí, rapaz Não há nada aqui nessa Vamos dar uma olhada pra cá Dá pra entrar naquela porta Dá dar uma zoiada aqui É meio que digitar um código, né? Beleza não sei o código. Na parede não tem. inscrição. Vamos dar uma olhada aqui. O que será que deve ter atrás dessa porta, hein, mano? Abre aí. Tem alguém aí, mano? Vamos lá, eu já tô em choque, já. Fila de uma... Mano, me assustei, velho. Dá pra ouvir direitinho ainda, galera? Tá bom o áudio? É, foi mal chegar entrando assim. Vamos lá. Busco a um polícia. Vindo aqui? Beleza, pegou o distintivo aí, mano. Deu uma zoiada. pô Toma! Receba esse Megazord nos peitos! É, eu acho que ele deu um chute de. forte demais. Vamos lá, escuto vozes. Isso não é nada bom. Vamos pegar aqui a chave. Ok, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem mais um bagulho aqui no chão Beleza é, Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para nós Zoiar e Maria, tem uma tripa de um bicho aqui, mano Pisericórdia, mano Opa, já tô com a pistola, hein Esse cara tava fazendo um... Nossa, que fedor os caras estavam fazendo uma sopa aqui, né? Na manhã. Vamos lá. Vamos lá na porta lá. A gente acabou de pegar a chave, né? Vamos ver o que temos. O que temos atrás dessa porta. Usar a chave. Aqui o pai já vai com a. Com a pistoleta e a, e a lanterna na manha. Patiou, passou. Boa, 06. Nada aqui, nada aqui. A bagaceira tem um cadáver aqui, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos adentrar o recinto. Olhou, não tem nada. Ih, achou a polícia. Ô, seu polícia, levanta! Eita bagaceira! Seu polícia! Na escuta! Qual a Cara, o bagulho é muito bom, né, mano? Vamos lá. Puja, puja do chalé que não vai apontar pistola na manha. Tá descendo alguém, escuto passos. Como uma buchada. Deita aí, fim, feliz. Piora. Morreu. Morreu, mas passa bem. Tô sim, Antônio, aí, mano, beleza? Tranquilo, meu querido? Eita bagaceira. Sou desse, sou curioso. Solta, toma no bucho. Eu e tu e eu, mano, De passar faca. Ô oh, fila de do... uma. Aqui é nós na peixeira, ladrão. Vamos abrir o inventário aqui, mano. Beleza? Dizendo como é que usa as ervas. Ok. Eu já vou usar aqui a situação, né? Pra me dar uma curada. Só eu mesmo pra enfrentar uns caras assim. Eu errei quase todos os tiros, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui. Uma erva. Vamos subir. Estou sem bala. Sem munição nenhuma. Vou usar faquinha, mano. Qualquer coisa nós... É no bucho deles, mano. Vamos lá. Próxima cutscene aí. aqui é o Condorum. Rande aqui, posso A filha do presidente, a Bebe Águia. Ela deve estar no Vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou me desculpa. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Rapaz, os caras chegaram. Com força, Eu vou dar o lá. Ele o aí, ladrão, para tu ver? Vamos lá, mapa atualizado. Não tem bala, fi. É faquinha mesmo. Não, vai ter que dar uma de rambo. Vamos lá. Atravessar aqui a ponte. Ponte só a capa. Zero bala. O corvinho. Beleza. Dá pra dar um chute aqui. Tá, receba o oh, delícia, munição Eu gosto assim Agora, como é que o eu... Ah, lembrei, lembrei é o, é o R Tô jogando no PC, tá, galera? Para quem não sabe aí, eu tô jogando no PC Não vai dar para salvar, né? É uma demo mais uma bicuda de lei. Pegamos pólvora. Abre a porta aí. Vamos lá. Meu irmão... Cachorro morto, coitado. Só a capa. Vamos ver o que tem dentro dessa casa aqui. Vamos dar uma olhada Opa! Isso é bom, mais munição. Ah, o Totó se machucou ali. Olha. Que judiação, mano. Prendeu a perna na, na armadilha. Dá aquela agachada de lei. Só tem uma caixa aqui, hein? Vamos dar uma olhada. Dá aquela baga. Boa, pegamos dinheiro, né? Pegamos dinheiro aí que no Resident Evil é bem interessante. Pra gente atualizar, pegar arma. Eita caraca, toma. Bicuda. Ah, mas tá pensando aqui. Ó o outro aqui, ó. Vem. Vem. Toma. pai aqui não erra. Paca, paca. Paca nele. Paca. E solta, ladrão. Toma, no pescoço. Fica ligeiro. Peguei mais uma pálvurazinha na manha. Mais um dinheiro aqui, né? E vamos lá, mano. E vamos lá. Vamos naquele pique. Tem mais uma casa aqui. A gente vai adentrar, né? Ô, oh, caraca. Receba No meio dos peitos Pensando aqui É que que não é a situação, mano Bora Mais uma erva Granada de luz Beleza Entendi, entendi Vou carregar aqui a pistoleta Bora que o bagulho tá louco, hein? Eita, cara! Caiu um bagulho aqui, mano. Meu irmão, a cabeça, João. Opa! Eita, bagaceira! aceita, velho, do bagulho? Vamos dar uma olhada com o binóculos. Mano do céu, vão tocar fogo no polícia. Para, para. Puta não, merda. Ô, polícia. Ah, fizeram o churrasco do seu polícia, mano. Já era o seu polícia. Morreu. Rapaz, agora acho que o bagulho vai ficar louco aqui, hein? Ah, véia. Eu acho que estão me procurando, certeza. Vou dar a volta por aqui. que eu não sou bobo, né? Eu já tenho um cagaço de filme de terror. Imagina jogando Resident Evil pela primeira vez. Tem uma véia aqui, ó. A véia da Praça é Nossa. Ai, que Ah, o cara é stealth, mano. Bem na jugular. Pra ficar ligeira. Opa, tá vindo um cara ali, hein. Não, ele não me viu Vou pegar aqui Mais dinheiro Não, não estão vindo não Vou dar a volta por aqui por trás Meu irmão, é que Resident Evil me dá um cagaço, velho, jogar não Tem ninguém aqui não, ladrão Toma uma voadora Atrás da te, Não me solta Solta, solta, solta, solta, solta, solta Solta, solta, solta meu irmão Putz, é. joguei a granada pro lado errado Toma Caraca. Solta, mano. Volta. Eita, agora o bagulho fica louco. Ih, chegou o serrinha. Meu irmão. Azedou pro meu lado, hein. Olha os olhos deles... Rapaz, mete o pé daí. Ih, azedou. Não dá pra me passar. Beleza, deixa eu combinar aqui a situação. É... Fabricar. Mix. Dá pra fabricar mais uma? Não. Usar. Sai, sai, sai, sai, sai. sai da frente, sai da frente. Sai, ver. O oh, fila doa, mãe. Oi, vaquinha. Faz mu. Sai, sai, sai, sai. tô oh, fila de uma mãe. Sobe. Eita bagaceira. Sai, sai, sai. Deixa passar. Sai, velho! Ai! Segura! Procurar o que fazer, mano. Me solta. Caraca, os caras é louco, mano. E aí, velho? Errou. Sai. A armadilha, droga. O soco do camiséria. Pode ser brincadeira Corre tiozão, corre tiozão De trás de ti imbecil Não abre Opa, tocou o sino Pra dar um tiro na cabeça de vocês Meu irmão Peguei um ovo de galinha. Legal, hein? Que fase. Eita. Tá todo mundo brisado aí com o olho vermelho. Eita. Essa demo tá louca, hein? Rapaz. O jogo tá muito massa, hein, mano? Temos que servir. Servir quem, mano? Ninguém entendendo nada. Ixi, então todo mundo pra igreja ali, velho. É, então. Pra quem jogou a primeira vez Resident Evil, <risos> foi sorte mesmo, mano. Ué, sumiu todo mundo, mano? Vocês estão indo pro bingo? Coitado do Polícia. Resident Evil 4. Rapaz, esse remake tá bonito, hein, mano? O jogo tá bonito, hein! Tempo de conclusão: 18 minutos 38. Inimigos eliminados. 13. Dinheiros obtidos. 2.950 petas. Bom, é um bom, bom resultado. É uma beta, né? Vocês... É uma beta aí. O... o jogo disponibilizou aí. Tá na Steam pra quem quiser jogar. A beta do jogo. Agradecemos por jogar. Disponível em dia 24 de março de 2023. É, mano. O jogo tá bacana, hein? Tá muito bom. O jogo tá muito bom, mano. Cê é louco, velho. Olha, eu fiquei com vontade de jogar, hein? Aí, e é isso, galera. Essa daí foi a demo, né? Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, deixa aquele like. Segue a gente aí. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Muito obrigado aí a todos. Essa foi a demo aí. Foi mais ou menos só pra... Mostrar pra vocês aí como tá a gameplay do jogo, né, mano? O jogo... Foi feito um remake aí. Tá muito bacana. Quem sabe eu não traga pro... O canal aí. O Resident Evil 4 aí, mano. O remake aí dele, do jogo. Tá bem legal. Eu tenho que aprender a jogar, né? Muitos, muitos movimentos eu não sei fazer no jogo, né? Mas é isso. Quero agradecer vocês todos aí. Pela participação. Muito obrigado aí. A todos. Valeu geral aí. Fiquem todos com Deus. E fui! Falou!